o trabalho da PAI aqui em Frutal? Nosso trabalho é ajudar as pessoas né, um tratamento para as pessoas com deficiência intelectual e múltiplas tanto na nossa cidade como na região. Hoje quantos assistidos vocês têm? Hoje nós temos quase 500 assistidos entre Frutal e as cidades vizinhas. Como é que está o atendimento de vocês agora nos diz respeito à pandemia? O nosso atendimento, conforme decreto municipal, nós estamos atendendo presencial, antes nós atendíamos é, em grupo, agora nós estamos atendendo é, individual e na Pai Digital não parou. Mesmo nas fases mais críticas, nós fazíamos os atendimentos online e, e à medida que foi assim, cada semana que ia, ia melhorando né, assim, o, o a parte do Covid, a gente já começou a atender presencial. Então, hoje a nossa a pai está, sim, é 90% presencial. Agora, nós sabemos que vocês ajudam também no que se diz respeito à parte alimentícia. Como é que funciona isso? Sim, nós trabalhamos aqui com assistência social, com a educação e com a saúde. Como eu já disse, a parte da saúde está... Praticamente, assim, 90% presencial. A parte da educação ainda está online, né? E, e a assistência social, nós não paramos. Nem um dia. Mesmo na pandemia, na parte mais crítica, a PAI não parou. E o que, é que nós começamos a fazer? Como os nossos assistidos, eles tomavam café da manhã, eles almoçavam e tomavam café da tarde e, e ficando em casa... As famílias não estavam às vezes preparadas para, para, para atender né, essa demanda em casa Como nós trazíamos né, os assistidos, eles tinham alimentação aqui na pai E a partir da hora que, que nós tivemos, fomos obrigados a parar né, Nós começamos a levar cestas básicas para os nossos assistidos das casas Fazemos isso todos os meses levamos é, fraldas, medicamentos e o mesmo trabalho que a gente fazia na PAI no nosso dia a dia nós começamos a fazer através assim, de ir nas casas levar para para eles. Agora, é, como é que vocês se sustentam? Vem dinheiro do estado, vocês têm alguma verba especial, como é que é isso? Então, a nossa maior dificuldade aqui na PAI é o nosso custeio, é o nosso dia a dia porque às vezes vem uma verba de um projeto, mas essa verba ela já vem carimbada. Eu posso fazer X, o que foi direcionado para a gente fazer. Agora o nosso dia a dia é o que mais nos, assim, que mais que a gente fica desesperado. Na realidade o que a gente mais precisa é quanto nós vamos atender os assistidos. O que, que nós temos? Nós temos a nossa campanha o show de prêmios, que é o carnezinho, né, que a pessoa paga 15 reais por mês e concorre a quatro prêmios. Esse valor que que a pessoa paga desse carnês, é que a gente ajuda a levar a comida para a mesa dos nossos tios, que ajuda a gente a comprar o cobertor, agora teve o frio, nessa época que falou que viu um frio difícil, muito, muito rigoroso, nós corremos e compramos cobertores para todos que estavam precisando e fazemos os nossos eventos, como com a pandemia também tivemos que parar com os nossos eventos, nós fizemos almoço, drive-thru, fizemos a nossa feijoada no ano passado, drive-thru, e esse ano agora, no dia 31 de julho, que graças a Deus, com a ajuda dos patrocinadores e dos das, da venda das nossas feijoadas, é um valor sim, maior que entra para a instituição. Na verdade, a comunidade frutalense é muito solidária com a PAI, né? Muito solidária. Área, assim, nós tivemos muitos patrocinadores, as pessoas que ajudam o carnê né? E, e a gente pede para as pessoas que não conhecem a PAI, que não conhecem assim, a grandeza do nosso trabalho, sabe? Que vem até a nossa instituição conhecer, saber realmente o que, que nós fazemos para as pessoas que precisam. Você imagina, nós temos quase 500 usuários. Nós nunca tivemos filas de espera Que a gente ia atendendo, né? Chegando e atendendo Nós já estamos com fila de espera imensa Sabe? Porque as pessoas Com essa pandemia, eu sinto Que elas estão é, é, Precisando mais da Pai, procurando Mais da Pai, inclusive os nossos tios que ficaram em casa Que não puderam vir, também teve Uma regressão, então agora a gente está Procurando atender todo mundo E a demanda é muito grande a Pai de Frutal ela oferece diversos tipos de serviços para as pessoas com deficiência. Entre eles, existe o serviço de saúde. E esse serviço ele é da, credenciado ao SUS e ele é realizado de forma que a gente consiga atender o maior número de usuários possível. A criança chega na Pai, ela passa por um processo de triagem e a gente vai fazer de forma interdisciplinar essa avaliação a partir de aplicação de instrumentos padronizados, de testes, para a gente confirmar se essa criança é público da instituição ou não. Essa criança, é, preenchendo os critérios de elegibilidade para os atendimentos, ela passa então a ser atendida pelo nosso serviço. A APAI oferece diversos tipos de atendimento. Nós temos serviços de fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, serviço de assistência social. Esse trabalho todo agora com a pandemia, como é que ficou? Durante a pandemia, os serviços eles foram é, suspensos por um período curto, né, durante os períodos mais críticos da pandemia, porém, eles foram é, acontecendo de forma online, na medida do possível. As crianças foram sendo acompanhadas pelos nossos profissionais, através de orientações, de atendimentos é, por meio de Skype, de, de aplicativos do celular, para que as famílias conseguissem fazer as atividades em casa. A partir do momento que o decreto é, liberou novamente os atendimentos presenciais, esse, é, nós retomamos os serviços de forma mais individualizada. Antes da pandemia os atendimentos eram realizados em grupos, e agora eles, é, eles acontecem com a hora marcada, individual, cada criança vem, faz o atendimento e volta para sua casa. Essa semana nós estamos comemorando a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E o tema dessa semana está relacionado à importância de nós começarmos a colocar em prática tudo que nós já conhecemos em relação aos direitos dessas pessoas. E o serviço da PAI vem de encontrar isso. Os serviços de saúde... É uma das formas que a Pai tem de garantir o direito dessas pessoas e garantir a inclusão delas na sociedade. A campanha tem o carnê, né, que ele tem 12 meses. Esse carnê é uma contribuição que o contribuinte paga 15 reais por mês. E esse valor, ele tem a missão de custear a alimentação dos usuários da Pai. Muito bem. Quantos, quantas pessoas contribuem hoje com a PAI? É, com o carnê, 2.800 pessoas em média, mais ou menos. Isso é o suficiente? É, não, não é o suficiente, né? porque é o valor né, que a gente recebe... R$15,00 é, é, pode não significar tanto para quem contribui, mas para pai que recebe esse valor, ele é muito importante. Alguém que queira participar, como tem que fazer? É só vir a paz, né? ou ligar 3421 8412, né? que a gente leva o carnê até a pessoa. Dona Zaira, fala pra gente como é que é esse trabalho de arte que vocês fazem aqui? Esse trabalho de artes ajuda muito a evoluir a criança. né? A gente tem os festivais de artes, a gente tem, painel, tem cartaz, tem cartão de Natal. Então tudo isso a gente treina a criança né, para ela fazer e a criança apresenta nos festivais, faz a competição. E a criança fica feliz com isso, fica né? Fica feliz, muito feliz. Ganha taça, ganha prêmio. É um trabalho gratificante, né, É um na gratificante, muito Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Fora dessa atividade que está acontecendo nesta semana da Pai. Bom, as nossas atividades, elas são feitas pelos profissionais que estão online, nossos professores, ficamos em casa dando toda a assistência para os nossos alunos. Elas são desenvolvidas com online, né? porque o momento da, da pandemia exige esse processo com a gente. Elas são é, atividades concretas, porque os nossos alunos, a maioria, a gente precisa desse contato. E são também atividades impressas. A gente tem as atividades impressas, que a gente envia, são os pets tutorados da, das APAIs. E a gente faz, está é, sendo bimestral, tá? esses pets a gente está levando para eles bimestral. Mas, é, com muito carinho. E essa semana vai ser, vamos movimentar ela, gente, vamos, porque vai ser a semana que a gente vai, vai, vai levar tudo que a gente está sentindo, que a gente precisa levar para eles. A gente vai movimentar com música, movimentar com essa ação aqui que você está proporcionando para nós, que a TV vai levar ao ar, né? E a gente deixa aqui aquele caloroso, aquele aquele sincero abraço para todos e em especial aos nossos educandos. Como é que você vê esta semana? Essa semana vale a pena mesmo nessa vale época do nós Todo ano nós comemoramos a semana da. da da deficiência intelectual e múltipla aí a gente essa semana está recheada de coisa tem várias coisas para nós nós vamos fazer a entrega né, dos, da cesta básica vai ter eventos né, com essa pandemia nós vamos fazer o um evento da live vai ter live hoje nós vamos fazer a entrega é, das atividades pedagógicas onde são elaborados pelos professores e entregam aos nossos alunos Aí ó, tem algumas aqui que nós não deixamos para vocês verem nossa atividade e hoje vai ser a entrega dessas atividades Feito com muito carinho, muito amor, e vamos comemorar essas semanas. Um, dois, três. Essa história de você. Oh, yeah. Essa semana das pessoas com deficiência intelectual e múltipla Que o tema é transformar conhecimento em ação Nós daqui da PAI, com os nossos assistidos Nós fazemos tudo o que a gente pode estar tá fazendo Para melhorar a vida das pessoas com deficiência intelectual e múltipla Bem, Eu queria deixar aqui a todas as pessoas que conheçam a nossa PAI Que venham ver o nosso trabalho que venha ver assim, o, o, o tamanho que está a nossa entidade e, e tão grande a nossa necessidade de, de ajuda para nós continuar esse trabalho então, eu queria deixar uma mensagem para todos os nossos colaboradores para todos os nossos assistidos que nós iremos fazer uma uma semana com muita paz com muito carinho e que cada vez mais eu gostaria que as pessoas fossem Chegassem na paz, se assim, muito bem recebido, que as pessoas tivessem total confiança no nosso trabalho. E eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, a todos os empresários, a todas as pessoas que pagam o nosso carnê, a todas as pessoas que nos ajudam a tornar a Pai cada vez melhor. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada.